Ok, esse mod contém luzes piscantes, você pode desligar e você foi avisado. Ok, ok. Creepy. Caralho, mano, olha esse menu, olha essas. Nossa, que coisa bizarra, velho. Tá, vamos lá. Vamos lá. De D, F, J, K. E vamos de Down Scroll. Porque eu só sei jogar assim. Hard, ok. Vambora, mano. Boyfriend está perdido. E a girlfriend foi... saiu por aí pra procurar por ele. Super preocupada. Boyfriend? Boyfriend. Mano, pra onde é que foi aquele anão bonitinho azul com a sua piroca de magnum? Tá procurando por um anão azul, criança? Me siga até a floresta. Eu vi ele lá. Ah, é claro. É claro que você vai confiar numa porra da... De... Ah, meu Deus, o espaço faz alguma coisa. É, é isso mesmo? É a barra de espaço? Eu tenho que apertar a barra de espaço por algum motivo? Que que foi isso? Caraca, mano, eu não fazia ideia que esse modo você controlava a girlfriend. Meu Deus, ok, ok, ok, ok, ok Eu tenho que ficar, mano, nem fudendo Que eu vou ter que ficar apertando espaço No ritmo da música, velho Nossa, ok, isso é muito horrível Tem que apertar com uma certa frequência Eu não entendi direito, mas beleza, eu tô apertando Para, para, para Ok, ok Eu vou errar muito nessa música por causa disso, velho Mano isso é muito horrível velho, para! E ela fica toda hipnotizada ali velho, vocês viram a animação dela? Coisa horrível E a voz dela é muito legalzinha e Como é que ela fica feliz nessa situação mano? Coisa horrível Calma, calma, calma. Calma, aguenta. Mano, olha o centro do Pokémon todo destruído lá atrás, velho. Calma, calma, calma. Aguenta, aguenta, aguenta. Meu Deus, é muito ruim isso, velho. Tocar apertando espaço ao mesmo tempo. Não é pra mim isso, velho. Agora fodeu. Meu Deus, agora eu tô muito ferrado, velho. Eu não sei se é a música que ele tá tocando, que ele tá cantando é realmente a letra da da música da creepypasta. Meu Deus, eu tenho que continuar apertando até o final da música. OK, tô tô bem, tô bem, tô bem. Tô bem, tô tranquilo, tô tranquilo. O que aconteceu? Meu Deus! Agora tem que apertar mais rápido, beleza. Foda-se. Perdi. Mano, olha isso, mano. O Whip não é um Pokémon tão bonitinho, velho. Por que, que fazem isso com ele? Ah, já era. Tô muito ferrado. Meu Deus. Ai, mano. Eu não vou nem conseguir falar nessa gameplay. Eu não consigo falar. Eu não vou conseguir falar porque eu tenho que me concentrar em mil coisas ao mesmo tempo. Ok, a, a música vai ficar horrível por causa dos meus erros, velho. Mas é o que tem pra hoje, mano. Na moral, eu fico pensando em quem toca a bateria. Não sei se vocês estão ligados, mas na bateria, além de bater... Calma. <risos> eu tenho que ficar nos intervalos em que eu não tô tocando pra conseguir conversar Mas vocês tão ligados que na bateria Na bateria, meu pau, na sua tia, porra A bateria, além de bater nos tambores e nos pratos O baterista tem que ficar pisando num pedal No ritmo certo da música, na batida E é tipo isso aqui, mano, porra Só que deve ser muito mais difícil, né Calma, calma, calma, calma, calma, calma, calma Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aguenta, aguenta, aguenta, aguenta, aguenta, aguenta, aguenta, aguenta. Mano, isso é muito difícil, velho. Meu Deus, velho, isso é muito... Fudeu, fudeu. Ai, meu Deus, mano, falta tão pouco, falta tão pouco, girlfriend, aguenta aí, véi. Isso aqui, esse mod, eu imagino que ele seja melhor pra quem joga. Pro psicopata que joga com uma mão só, véi. Meu Deus! Olá, jogador, você quer um videogame grátis? Ah, mano Velho, é, eu vou apertar sim, porque sim, tá ligado? Mas eu nunca diria sim Não Ah, mano, não sei, velho Pega logo seu estranho Ah, foda-se Acho que fudeu, rapaziada Acho que fudeu, acho que fudeu muito Acho que fudeu muito O que isso se tornou? O que fizeram com o Boyfriend, velho? Olha os Unons. Mano, que mod é esse, velho? Mano, pelo que eu entendi, parece que... Pera. Olha lá, ó, tem umas... Ah, pera. Pera, mano, talvez eu tenha que digitar o que os Unons estão escrevendo na tela Vamos ver se eu vou conseguir identificar o que está escrito, velho Não é tão fácil assim Vamos ver, vamos ver Not we... Ah... Ah! Beleza, pelo menos eu descobri o que é pra fazer E aparentemente cada vez que a gente joga Tem uma frase diferente escrita Ou seja, fudeu Mano, quero nem saber, eu vou abrir o alfabeto de Unon Aqui no meu celular agora hmm. He dead. Died, ok, consegui, consegui O primeiro Meu Deus, o meu celular Meu celular, achou que eu tava falando com ele, véi Mano, ok Google, eu não estou falando com você Deixa eu ver meu alfabeto de Unon. Mano, que pô, foi aquela que apareceu do lado dele Meu Deus! Nice, na, na. Rachel, ok, beleza. Consegui uma segunda. Tem mais coisa meio meme? Not one ad. Ok, not one ad, beleza. Por quê? Não sei. No caso seria not wanted, né? Mas estava separado. Uh... Fudeu, rapaziada. Foda-se. É o seguinte, pessoal, eu estou trapaceando É isso mesmo que você ouviu Toda vez que aparecer uma frase Eu vou dar alt tab, porque daí o jogo trava E eu consigo ler o que tá escrito Senão eu não ia conseguir passar É isso que vocês querem, que eu pule e corte o vídeo? Não, ok, aqui tá escrito hopeless Então vamos lá Hopeless, beleza É o Hask, mano, é o Hask. Quero nem saber, foda-se Ok, aqui tá escrito... Mano, o, o que é isso? Calma, que letra é essa? É um G. G, tá escrito GOLD, ok. GOLD. Meu Deus, o que é isso? BU! BU, ok. BU e um ponto de exclamação. Useless Ok, meu Deus Meu Deus, calma Dying Meu Deus Meu Deus, para, velho Uh Get out! Ok... Get out! Uh, frustration! Beleza! Calma, calma, calma, calma! Don't... Don't belong! Don't belong! Puta que pariu! Não deu tempo de digitar! Ah, uh... <risos> não <risos> Nice cock Por que, velho? Beleza uh... Eerie noise Porra, 4 segundos pra digitar isso Beleza Puta merda. Gente, eu tô nessa música há, tipo, 35 minutos. Vocês têm noção disso? Caralho, era o final. Ok, beleza. Por quê? Não tem mais nada depois disso, na moral. Ok, depois de uma rápida pesquisa, eu descobri que é isso mesmo. Eu achei esse mod muito foda. Eu achei que esse hipno aí tá um pouco bizarro demais. Sei lá, coisa horrível, velho. Mas eu gostei bastante e eu imagino que deva ter uma continuação em breve. Ou talvez já tenha e eu não sei, eu sou burro. Eu gostei bastante e eu... Gastei quase uma hora da minha vida tentando passar essa merda de música e eu tive que trapacear pra passar ela. peço perdão por isso, se você quiser tentar por conta própria, fique à vontade. Só não esquece de deixar o like aí embaixo, porque senão o hipno decapitado vai comer o seu furico, beleza? Espero que vocês tenham gostado, tamo junto e até a próxima.